Eu queria agradecer o pão com mortadela que foi servido ali no camarim, que estava muito bom. Vocês receberam também, não? Então cobrem. Porque estava ótimo, estava uma delícia. Queria agradecer aqui a presença de todos e dizer que eu me sinto honrado de estar tá dividindo o palco com pessoas tão importantes, num momento tão delicado né, do nosso país. E salientar que acredito que não exista realmente essa democracia de fato, da qual a gente luta hoje ainda no Brasil, por conta do fato de que Simplesmente não existe democracia na sua totalidade quando a mídia é controlada apenas por cinco famílias e a informação não é democratizada. Né? Então, diante dessa, dessa condição, eu acho que todos vocês que estão aqui presentes essa noite têm uma arma na mão, que é o seu smartphone, que é o seu celular, a sua seu computador, a sua rede social, que é por onde a internet hoje é o quinto poder. E se eles não conseguiram, até o momento, derrubar esse governo, se eles não conseguiram também colocar uma pessoa, né? porque a gente sabe que na véspera da eleição foram feitos muitos movimentos para poder tentar de alguma maneira boicotar o que já vinha acontecendo, que era a vitória da presidente Dilma, foi porque a internet interviu nesse meio caminho, e a internet hoje tem um poder muito grande de não permitir esse tipo de movimentação. Então todos nós aqui temos acesso à internet, é importante que se democratize também né, o acesso à internet a todo o Brasil, a todo brasileiro, para que cada vez mais a informação seja democrática e que a gente consiga cada vez mais se informar e passar a informação sem precisar é de intermediário ou de grandes intermediários. Temos aqui coletivos de mídia, de mídias independentes, que poderiam ter sido muito fortalecidas. Isso é uma autocrítica que deve ser feita aqui, né? porque ficamos aí tanto tempo no poder e não fortalecemos as, as mídias independentes que poderiam hoje estar disputando a narrativa de igual para igual com qualquer uma dessas grandes mídias. a todas as mídias independentes aqui. A exatamente. e além, além disso, eu queria dizer o seguinte, eu, eu tenho até uma certa gratidão, é, embora possa parecer contraditório, pelo cidadão que a gente pode até apelidá-lo de Aécio Lacerda Neves, porque, de certa forma, esse senhor ele conseguiu, na sua derrota, na sua incompetência, juntar tanta gente importante de setores diferentes, de áreas diferentes, né, e juntar essas pessoas que, ainda que divirjam né, do ponto de vista de o que, que é importante nesse governo, o que, que não foi, e das, e das nossas críticas que nós, todos nós temos a essa situação que chegamos até o momento, conseguiu unir numa luta muito importante, que é a luta pela democracia. Que é isso tudo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que fez a sociedade se levantar, que uniu classes sociais também, que estão aí, de certa forma, entendendo que isso é um golpe sim, porque não há crime. Então, a gente tem que, de alguma maneira, mesmo que não precise ser aplaudido, eu agradeço a S. Lacerda Neves porque ele me apresentou tanta gente bacana, tanta gente importante, eu conheci tanta gente boa nesse meio tempo, e fico feliz de poder estar aqui junto com vocês todos nesse momento, e lutando de corpo a corpo, porque a gente não tem medo do front, não. A gente botou a cara, e eu acho que a classe artística, de certa forma, nesse agora, nesse último momento, resolveu se levantar também, e isso é importante demais para o Brasil, porque a classe artística, se tivesse se calado como estava calada, né, como não se calou, nos anos 60, nos anos 70, a gente estava na mão dos militares até hoje. Então é importante que a classe artística levante e bote a sua cara sem medo de perder espaço na televisão, sem medo de perder espaço no show, sem medo de perder espaço em lugar nenhum, porque o povo está com a gente. O povo está do nosso lado. Certo? Então dito isso, eu não vou me estender muito, que eu acho que a gente pode fazer uma canção de uma pessoa muito especial que certamente estaria do nosso lado se estivesse viva, que é a Cazuza. Vamos cantar. Paro contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara. Cansado de correr na direção contrária. Sem podes de chegada, beijos de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado ah, Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. É, o tempo não para. E não para. Data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando uma agulha num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Chamam de ladrão, de bicha maconheiro Transformam o país inteiro num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro Fora cuia A tua piscina tá cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para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 Agora eu vou cantar Maravilha. pros miseráveis Pra aqueles que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes mal plantadas Que já nascem com cara de abortadas para as pessoas de alma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre ter aquilo que não tem Pra quem vê a luz e não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando a lua cheia. Pra quem não sabe amar, fique esperando alguém que caiba nos seus sonhos. Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Todo mundo Vamos pedir piedade Senhor, piedade para essa gente golpista e covarde Vamos pedir piedade Senhor, piedade de grandeza e um pouco de coragem. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Vamos pedir, piedade, Senhor, piedade. Pra essa gente golpista covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade grandeza um projeto de brasil para que eles consigam vencer nas urnas e um pouco de coragem